Você sabia o amendoim e uma leguminosa de origem vegetal que pôde retardar da ejaculação, por até 10 minutos. Esse segredo nunca foi revelado antes, porque a indústria farmacêutica não quer que você se livre desse mal, sem ter que tomar os medicamentos enganosos, que são recomendados nos consultórios médicos. Inclusive, o meu canal foi acusado de censura por revelar os métodos caseiros 100% naturais que cura a ejaculação precoce, então não deixe para assistir depois, não sei por quanto tempo esse vídeo ficará no ar, meu nome Infelipe é Felipe por vários anos, eu sofri com a ejaculação precoce, chegava a gozar em 3 minutos ou até menos, com a minha esposa, sofria muito no dia a dia, pensando em como resolver esse problema, cheguei até mesmo a evitar sexo, para não passar mais vergonha, a ejaculação precoce destruiu a minha vida, acabou com o meu casamento, e me deixou para baixo. Por muitos anos, com certeza você se identifica com essa minha história de vida por isso está aqui, mas não se preocupe, vou compartilhar com vocês toda a minha experiência que eu adquiri nos últimos anos, para acabar com esse terrível mal, as propriedades encontradas no amendoim afastam o mau humor e acaba a ansiedade, este incrível alimento e é rico em vitaminas responsáveis, pela sensação de bem-estar em seu desempenho sexual, essa propriedade pouco conhecida do amendoim combate a ansiedade, e também diminuir os níveis cerebrais de serotonina, tudo isso contribui diretamente no sistema ejaculatório, que demora a responder os estímulos da ejaculação e retarda da ejaculação por alguns minutos a mais. Todos os dias o remédio caseiro que vou te passar aqui vai te ajudar a ficar até 10 minutos sem gozar tomando esse poderoso suco todos os dias, até que você consiga retardar da ejaculação gradativamente, e com essa mesma receita você também aumenta a libido e a potência da ereção, pois o amendoim é um poderoso alimento conhecido como estimulante sexual natural, preparada para deixar sua mulher louca de tanto prazer. Mas peço sua atenção, se você realmente quer ficar livre desse problema, tem que entender que tudo exige um pouco de esforço da sua parte e neste caso você terá que manter a rotina de tomar esse remédio todos os dias para conseguir os resultados aqui prometidos. Sem comprometimento não é possível curar o problema, então tudo de depende apenas de você, ok? Para acelerar os resultados, e te dar ainda mais controle da ejaculação, deixei aqui na descrição do vídeo o link do tratamento caseiro que está mudando a vida de milhares de homens no Brasil que resolveu o meu problema também, depois que fiz esse tratamento nunca mais depende dos meus remédios caseiros e nem de minhas técnicas para evitar a ejaculação, simplesmente aprende a gozar quando eu quero, e fazer a minha esposa, e fazer minha parceira, gozar muito com penetração forte e gostosa, então após anotar a receita visite o site e conheça esse incrível tratamento para a ejaculação precoce, ok? Para preparar o remédio caseiro você vai precisar meio copo de leite integral, meia xícara de catuaba, uma banana madura, uma gengibre fresco, uma colher de sopa de amendoim torrados e mel para adoçar o gosto bata tudo no liquidificador e sirva em cegida. como todo remédio essa receita pode não ter um sabor 100% agradável eu particularmente acho gostoso e dá para beber tranquilamente você deve fazer o uso desse remédio diariamente de preferência em jejum pela manhã com esse poderoso remédio caseiro além de segurar a ejaculação você terá ereções dura como uma pedra mas atenção esse remédio não cura a ejaculação precoce apenas te ajuda Ajuda a durar mais tempo tempo na cama com sua gata, BLZ. E o suficiente pré-retard da ejaculação por mais tempo, nos próximos dias no máximo três semanas ou menos. Você poderá aproveitar até 10 minutos a mais. De sexo com sua mulher, esse foi o tempo que eu consegui quando tinha dificuldades. De segurar a minha ejaculação. Não é fácil passar todos esses dias, mas é assim que funciona, os efeitos dos remédios naturais. Se tudo fosse como mágica seria fácil demais acabar com esse terrível problema. Mas infelizmente não existe milagre. Se você quer se livrar da ejaculação precoce terá que fazer o um mínimo de esforço já que a receita eu passei para você. Não se esqueça do link que deixei na descrição do vídeo. Por também ser um método natural, você pode tomar esse remédio caseiro e fazer o tratamento definitivo ao mesmo tempo. Para que você aprenda a gozar na hora que quiser sem depender de nenhum remédio ou técnica aqui no canal já recebe diversos depoimentos de homens que se curaram com esse tratamento. E tenho certeza que você também vai conseguir acabar com a ejaculação precoce nas próximas semanas. Espero que tudo o que foi dito nesse vídeo tenha te ajudado muito, meu amigo te peço para que curta esse vídeo e me ajuda a compartilhar esse vídeo para ajudar outros a acabar com esse terrível mal. Muito obrigado, te vejo nos próximos vídeos.